Ontem eu fui no primeiro seminário Criança e Natureza do Instituto Alana. Vou colocar o link para ele na descrição do vídeo. Se estiver no canal, de repente coloco também o link para o canal. É engraçado, porque, veja bem, a minha especialidade é levar pessoas e empresas para o ciberspaço do mundo virtual. É esse meu trabalho, há vários anos. E lá fui eu para ver o pessoal falando de uma família... Pai, mãe, duas filhas um filho, mais velho com 10 anos, dois gatos e um cachorro, que passaram nove meses morando numa região inóspita do Yukon. Yukon. Yukon. Yukon. <risos> no Canadá. Eles já eram do Yukon, uma cidade com mil e poucos habitantes, e foram para uma casinha sem luz, sem água, sem internet, sem telefone, sem televisão, sem eletricidade, sem nada. Passaram nove meses no inverno, pegaram né, o final do inverno para frente, se não me engano, e ficaram lá em contato completo com a natureza, desconectado de tudo, quando voltaram de lá decidiram não ter celulares, é, não ter conta no facebook e eu só pensando assim, meu Deus, as pessoas não devem ter amigos, né? Se bem que, Canadá, eles foram morando numa cidade muito grande do Canadá que tem menos gente do que em quatro quarteirões do meu bairro, 300 e poucos mil pessoas que tem na cidade e a cidade original deles tinha mil e poucas pessoas você morando numa cidade de mil e poucas pessoas, você está conectado às pessoas, fatalmente você desconectado da internet, você vai estar desconectado da civilização humana, de certa forma. Você não vai ter tanto informação de qualidade, porque você vai acabar ficando com o filtro da mídia, é, e considerando que você vai ver televisão ou ler jornal, mas você vai estar conectado a pessoas e não há nada de errado em ter uma vida conectada às pessoas. Mas o seminário era sobre a importância de, das crianças se conectarem, serem conectadas à, inter, à natureza. E lá estou eu. Especialista em conectar as pessoas à artificialeza, ao virtual. Mas eu concordo plenamente que a gente, não só as crianças, mas nós todos, temos que nos reintegrar é, à natureza, ao resto da natureza. Mas como se daria essa reintegração? Porque, veja bem, seres humanos não são feitos para viver a natureza. A gente não... A gente, Toda a nossa evolução, nos últimos 2 milhões, né? humanos como nós, homo sapiens, só existem há 200 mil anos. Mas a gente vem de uma linhagem de seres, de primatas, que foi se destacando da natureza, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo roupa. Muito antes de havia homo sapiens, a gente já tinha desenvolvido umas roupinhas. Então, você joga uma família de humanos numa floresta a menos 20 de graus, nenhum deles vai sobreviver, se não construir casa, se não tiver fizer fogueira... Como se daria essa integração à natureza, já que a gente não consegue, sem construir equipamentos, viver em natureza? Mesmo os índios mais primitivos, que a gente, né, mais naturais, que a gente encontra, eles têm instrumentos. A gente não vive que nem cachorro, a gente não vive que nem até primatas, né, primos próximos nossos, que não fazem nada, estão lá vivendo no natural, sentado na árvore, dormindo no, no chão, etc. A gente não é assim. A gente inevitavelmente está um pouco destacado da natureza por causa da nossa, do nosso diferencial competitivo evolutivo. A gente é capaz de criar ambientes para nós, seguros. Mas a gente tem que se lembrar ainda, evidentemente, que nós somos mamíferos, primatas, nós não somos alienígenas, nós não somos fruto de alguma coisa sobrenatural, somos animais como todos as outras, somos uma parte dessa natureza, muito embora a gente transforme a natureza à nossa volta. Uma forma de saber disso é justamente estudando, indo o colégio e aprendendo que nós somos primatas. Né? Outra forma, mas também é importante você perceber que existem estações, você não ter nojo, você não ter estranheza com um pedaço de terra. Achei o seminário espetacular. Eu já falei que vou colocar o link deles aqui, vale a pena, lá tem... No site eles têm roteiros ecológicos, roteiros naturais, vamos dizer assim, para você fazer com a família. Vale muito a pena. Mas também tem outra forma de integração à natureza que a gente tem que fazer. Nós somos natureza. A nossa civilização ela é fruto da vida nesse planeta. Não é uma coisa feita de outro lugar. A gente tem que se integrar também e é uma coisa que eu sinto um pouco falta. Sempre que eu vejo o pessoal falando em integração com a natureza, é, é, tem sempre uma certa desintegração da humanidade, vamos desconectar do mundo, vamos conectar só à natureza. Tudo bem, é bem legal você fazer isso, recomendo se você tiver o impulso, se você tiver a coragem, vai fundo na natureza, como eu acho que você deve ir fundo em qualquer cultura diferente da sua. Mas a gente precisa aprender a se conectar e não é só ficar lá no Facebook ou no feed ou no flipboard, lendo todas as notícias loucamente, não é só você viajar e colocar a mãozinha fazendo de conta que está segurando a Torre Eiffel é você realmente aprender a filtrar as informações que chegam a você, é você sair do seu viés cognitivo e entrar na vida do outro é você sair do seu viés civilizatório e entrar na natureza é você sair do seu viés brasileiro do seu viés direito, do seu viés de esquerda do seu viés ateu, do seu viés religioso né do seu viés Artístico, seu viés matemático, aquela coisa, ah, eu sou de letras, não sei fazer matemática, sou de matemática, não sei escrever, oi, tudo bem, como vai você? Você mudar, você tentar entrar na, no viés de outras pessoas, em outros viéses, né? outras formas de ver o mundo. Essa integração acho que é essencial e talvez até seja difícil a gente se integrar à humanidade tecnológica por falta de, de nos integrarmos, de reconhecermos que somos animais, né? primatas. Então, é. O seminário já foi, não sei se vocês vão colocar vídeos. Tem um livro que foi traduzido pela minha esposa, inclusive, Cláudia Mello. É, eu vou colocar o link para ele também. Não estou lembrado da Última Criança da Floresta, se não me engano. E que vale a pena ler, deve ter o link lá pra comprar. É isso. Eu tenho pouco tempo na memória da máquina. E gostou, dá o um like aí. Não é o primeiro vídeo do canal que você assiste. Está curtindo, assina que vai ser bem legal pra gente. E é... é isso. Tchau, tchau. É muito cachorro latindo. E eu tenho 8 minutos de vídeo na, de, de espaço no cartão. Gente, é uma gangue. Agora é o meu latindo, que os cachorros estão latindo localmente para mundo. O meu latindo também. Parem! Apenas parem! <risos> que